você é visto por todo mundo da faculdade, José Augusto da Silva Costa. Eu sou o burro que puxa a carroça. Eu, para mim, o Cavalo Velho. Cavalo Velho, igual aquele cavalo velho que vocês veem na periferia. Ele quer comer capim, o dono não deixa. Ele quer tomar água, não deixa. E a carroça cheia de ferro velho, pesado, e o cavalo obrigado a puxar. Sem você não sabe o que andar sem gente. Uma mulher que eu gostava dela, ela falou assim para mim. A pessoa perdeu os dentes, é a mesma coisa que perder a identidade Pra pegar na mão dessa mulher era escondido viu? A vontade de andar junto, de mão dada, todo mundo namorando, abraçado Pra abraçar, nós tínhamos que abraçar em lugar reservado De trem De trem Você desce ali na república? Desce na república, desce na luz, na barra ou na seta E não tem o direito de sentar não, hein? Eu andava mais de skate quando eu tinha um skate pequeno Pra deslocar, ó. você vem da Praça da Sé pra cá, caminhando, entendeu? Parece que não é longe, você vem da Praça Roosevelt pra cá. O pessoal do skate, eu muito interessante, igual o cara pulou a igreja da Praça da Sé, né? A escadaria, de 14 degrau. Os pais olhando, viu? você vê o perigo aqui, ele uma puta arte. Comecei a escrever por causa de uma frase de Charlie Chaplin. Ele dizia assim... Não se mede o valor do homem pelas suas roupas, nem pelo bem que possui. O verdadeiro valor do homem está no seu caráter, nas suas ideias e na nobreza dos seus ideais. O Sesc, eu achei interessante o Sesc aqui no centro. Tem livros, tem... tem... muitas coisas, eu não cheguei a andar direito. Eu me sinto não rejeitado, mas... Eu me acostumei na minha própria solidão. Lá no Sesc tem uma exposição de arte, você já foi? Eu participei de exposição de arte. Mas você já foi assistir? Vê? Vamos lá. Hum. Você quer ir com a gente lá? A gente Pode vai lá pro Vamos lá então. Eu só vejo arte assim, coisa assim. Tem muitos trabalhos de arte que Aqui é um ponte. Muitas pessoas se encontram aqui, várias tripas. É. Hip-hop, reggae. Eu acho uma coisa do sobrenatural, sabe? Puxação. Só que é meio arriscado Eu vi numa revista brasileira. E dizia assim, por que incomoda tanto? Aí eu vou dizer assim, ó, muito diz que arte é grafite, né? Você vê como é uma arte eu arte. Tem grafiteiro que não aceita puxador, tem puxador que não aceita grafiteiro, mas pra ele tudo é arte, que tá tudo junto, entendeu? Pintado, rabiscado. Eu vi a vida como uma grande corrida, né, cara? Já vi uma corrida de cavalo, mas que dá o um tiro e dispara. E aqueles cavalos, todo mundo tem intenção querer chegar na frente, né, cara? eu se fosse falar assim, me colocar no lugar, seria assim, aquele cavalo que caiu O cara caiu no cavalo, todo mundo passando por cima dos outros cavalos, ninguém espera, entendeu? E os outros chegam lá, chegam lá atrás, entendeu? Sem ter como chegar Eu falo com meus amigos, aqui é igual o quintal de casa, entendeu? De tanto que eu já dei por aqui Eu fui pra lá, ia para um lado, ia pro outro, ia pro outro Você vê de tudo, aqui tudo acontece né? Você vê briga, você vê correria a cidade tem de tudo, né? A cidade dos meus sonhos igual as pinturas de Van Gogh. o sonho assim, acorda e fala: nossa, que lugar interessante que eu passei, sabe? Depois você cai Você acorda, você cai em consciência assim, você vê que era um sonho, entendeu?